Gandini é uma nova atitude em Ribeirão Preto. No dia 7 de outubro, vote Gandini. Vote 13. Fim das Enchentes. UPA 24 Horas da Saúde. 9 mil moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Parque da Via Norte. Obras dos governos Lula e Dilma. Uma coisa todo mundo já percebeu. O principal problema da cidade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 Este sábado você não pode perder Carreata da Nova Atitude, com Gandini e os vereadores da coligação e Nova Ribeirão. Saída da Praça Chico Mendes, Parque Ribeirão Preto, às 14 horas. Carreata da Nova Atitude. É Gandini rumo ao segundo turno. Nosso futuro a gente é define. Ribeirão, agora é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 Gandini, uma nova atitude em Ribeirão.